Hey, <laughs> hey! Zenit, seja e bem vindo a mais um vídeo E hoje eu estou aqui com um novo vídeo de New Club Penguin Como baixar e instalar no seu computador Vamos entrar aqui no site do New Club Penguin Que é newcp.net.pt Porque PT é de português, né? Que é nosso idioma, português brasileiro E aqui, quando você entra no site, bem-vindo ao New Club Penguin Parece que você é novo aqui, já entrei 300 vezes no site e aparece sempre a mesma coisa Você clica aqui em saia do site, mentira gente, você clica em eu né? Aham. e aqui vai ter várias coisas legais, né? Não, Crie seu próprio caminho. Você, você preza a segurança? Eu não prezo nada. Crie seu próprio estilo. Desculpa sua ilha. Como assim, descobrir a minha ilha? Você só tem uma ilha. Então, meu idioma português aqui dá pra mudar o idioma. Quando você clica aqui em registrar, muita gente dá problema. Tipo, eu não vou criar uma conta agora. Vamos lá, criar uma conta. Escolha uma cor. Uai. Vou escolher rosa. Um nome que eu posso colocar, vou colocar. Não vou... sei. Vai ser tipo minha conta secundária. Eu nem uso a minha primeira, imagine essa, né? Gente, parece que o negócio buga mesmo. Tipo, você precisa nomear seu pinguim. Tipo, eu tô colocando e tá tudo dando esse X aqui, ó. O que você faz? Se dá isso, esse problema aqui, você recarrega a página, porque não é possível um site desse. Eu quero colocar Golart. Tá vendo? Tava disponível. Ninguém criou a conta Golart aqui? Ah, já peguei Golart. O nosso servidor encontra o que faz Entre em contato Com nossa equipe De suporte Entente novamente O que você pode fazer Se dá esse erro Nada Todo mundo disse Para mudar o idioma Aí você muda aqui Aí vamos lá Tudo de novo Gente aqui Você pode traduzir A página para o português Aqui nas opções Do seu computador Criar a senha Criar o nome do pinguim Do meu pinguim Vai ser a Globo TV Porque eu quero fundar A TV Globo Junto com aquela moça lá Entendeu? A gente vai fazer maior sucesso Só programa de qualidade Gente, coloca o um e-mail Verdadeiro Para caso você perder a senha Você conseguir e resetar a senha, aqui eu coloquei o meu e-mail verdadeiro, provavelmente os e-mail cagado que eu tinha, que é só para criar nessas contas nesse site e já tá tudo utilizado, <risos> não sei como mas tá, aqui eu vou criar, aí deu sucesso gente, você criou o seu pinguim então, você pode tentar usar uma VPN para criar, entendeu? Você pode juntar o Discord deles e falar que veio por mim, não aí tá em inglês, né? você coloca pro português de novo né, depois que você criar a conta no inglês, não sei porque no português assim eles tão ficando grande e nem Certo, essa bobagem, né, de não criar no português, na moral, então gente, como você sabe, o Fresh play acabou, aí você tem que instalar o aplicativo do Pink quando você clica em jogar, vai pra esse site baixar, né, ó gente, baixo aqui tá normal, não sei porque eu, é, algumas pessoas tão relatando que não estão baixando o aplicativo, até estranhei né, porque tipo assim, sempre foi assim aqui ó, no meu site, eu vou até colocar esse site aí pra vocês, já pra vir direto aqui pra baixar, e eu vou deixar no idioma inglês, porque não não tá funcionando, então é isso. Caso não resolva, ele disse para usar VPN. Não sei, gente. Se aparecer aqui no negócio, você criou conta demasiadamente, tipo assim, porque você criou muita conta, né? Fala, não me diga. Olha, eu vou aqui, ficar em abrir para instalar o aplicativo. No servidor deles, aí você vem aqui e entra aqui no New Club Pingue. Geralmente vai estar tudo fechado. Você vai ter que confirmar um bagulho aí que eu já esqueci, nem lembro. Vai aqui no General PT. E tem uns fixados aqui, ó. Mensagens fixadas. Aí tem aqui, ó. O download depende do seu dispositivo. Aqui o moderador por... <risos> Gente, eu tô brincando, viu? O Gabi é um ótimo moderador, viu? Acho que só tem ele. Mas os moderadores, esse... Olha, ele tá baixando isso aí. E entra na minha tela mesmo. Aqui para o Whindersson Nunes, macOS da Apple e o Linux. Não hesite em contatar algum de nós em caso de dúvida. A wiki do, do New Club Ping PTBR, o artigo principal estão aqui disponíveis em português reportando bugs, é, você pode reportar aqui no servidor, links importantes página oficial, registrar mas não tá funcionando, né, em português jogar, e o New Club Pingo ainda tá baixando, por isso eu tô falando isso por enquanto olha, eu gostei dessa PNG aí vai aparecer de novo, né, a moral, dá licença viu? aí você clica em jogar Fazer Longuin tá carregando por enquanto. Vou deixar esses links no comentário fixado, tá ok, gente? MC Picanha, olha que delícia, gente. Que fome, na moral. que os anúncios que aparecem pra mim é com base em meus interesses, né? Isso aqui que eu tenho interesse: é a internet, muita internet, comida. Vou fazer Longuin na minha conta oficial. Vou clicar aqui, em lembrar de mim, vou colocar minha senha. Olha os erros que tá dando aí? vocês podem relatar aqui. No caso, meu erro é esse aqui, ó Longuin Infinito. Ah, até trancaram os bugs que tanto bug tava mandando aí pra eles, eles não arrumam É tanto bug, gente, que eles trancaram o canal de bugs Porque não tá aguentando de tanta gente reclamando de bugs Por isso tá demorando Ah, por isso aquela pessoa deu a sugestão de aparecer bagulho da lista não entendi porque o servidor tá cheio. Aí vai demorar um ano pra fazer o agora, né? Ó, tem gente mandando sugestão aqui que os servidores estão se enchendo muito rápido e não pode ser jogado. Vou até deixar o meu aqui, ó. Concordo. Acho que só tem 20 pessoas e tá lotado. Tipo, a capacidade máxima é 20 pessoas e tem as 20 pessoas por isso tá lotado, né? Na moral, que não é possível isso não. Não cara, Um servidor em português, né? Que isso! Ai I never say never entrou gente, olha a gente já estamos. Não quero saber, galera. Na moral você manda toda hora nessa. nossa Azul, Tem a lagoa, gente. Tem a lagoa. A lagoa é um dos melhores lugares pra mim, né? Eu acho que tem espanhol aqui misturado com inglês, com português, porque o inglês tá lotado. Isso aqui mesmo é espanhol. Colocou XDXD em XD, espanhol. Olha lá, do jeito de espanhol totalmente. Direito de boludo, Eu não sabia que tinha essa fonte. Não, essa tá muito alto, Na moral, tem qualidade de jogo. Se você quiser ter mais vídeo, tudo bem, é só não dizer. Não. aí, detetives e eu estou aqui de volta porque eu esqueci de gravar uma parte desse tutorial que é a ativação da conta. No New Club Penguin, você tem que ativar a conta porque você não vai conseguir acessar a conta. O que você vai fazer com o e-mail que você colocou. Eu coloquei meu e-mail do Outlook, que é da Microsoft. Se você colocou o seu e-mail do Google que é o gmail.com, você entra no seu Gmail. Eu coloquei o Outlook da Microsoft que é o hotmail.com. E-mail quente. Gente, eu entrar aqui no meu e-mail. E eu vou em, em, tentar encontrar o e-mail do New Club Pingo E provavelmente vai estar tá aqui em lixo eletrônico. Aqui ó. New Club Pingo eu até nem li ainda. Ative seu pinguim. Ele foi identificado como spam. Então aqui ó. Não é lixo eletrônico. Aqui eu vou desmarcar. Não é lixo eletrônico. Aí vai voltar para minha caixa de entrada. Aqui. Ativar seu pinguim. Aí vai aparecer a imagem e tudo. Que tava na... No grupo é a mesma coisa. Vai estar tá na lista de spam. Dois dias você só tem mais dois dias para ativar a sua conta as contas que não foram ativadas serão deletadas ok então vou ativar aqui meu pinguim tô ativando meu pinguim pronto gente já ativou deveria aparecer uma mensagem de confirmação de e-mail né se caso você tá dando um erro a criar sua conta tenta limpar o cachê tenta trocar dispo dispositivo se você tá fazendo computador tenta no celular tenta usar um DNS um privado ou um plox ou uma, uma conta ó oh, aqui ainda tá aparecendo eu vou ter que Carregar, ative sua conta para habilitar o bate-papo Gente, consegui ativar a conta, posso digitar Ela tem que retirar os anúncios hein? sem o Clube Pinguim. Senão vai acontecer a mesma coisa com o Clube Penguin Lite O que aconteceu com o Clube Pinguim Lite, tá vendo? Isso aqui é pra pagar o domínio do site, mas... Beijo na ave